Né, do nada eu tô começando esse vídeo. Eu eu não. Eu vou explicar, deixa explicar. Ó, oh, tá dormindo. Olha só, né? Olha só, Nib. Quem tá ali? Tá dormindo. Porra. E aí, né? Vamos ali gravar um bagulhinho? Vamos se apresentar ou vai ficar aí só na. Só na vadiagem? Né? É, só na vadiagem, é? Pelo jeito eu vou ter que esperar o senhorzinho levantar, né? para poder gravar <risos> com ele. Vamos conhecer o Tantan. -tan, <risos> ele tá novinho, ele tá com dois meses. Bilogação astral total. E já até gravou uma gameplay comigo quem não sabe, Então foi um presente de aniversário que eu ganhei Meu aniversário foi ano passado Mas ele tinha acabado de nascer, não podia trazer ele aqui pra casa Papai. E a gente decidiu trazer ele depois do ano novo por causa dos fogos Tinha que ficar com os irmãozinhos dele e tal neta. E aí quando eu, eu passei, eu passei o no, um ano novo no Rio Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo eu fui lá direto buscar ele eu nunca tive cachorro galera, como vocês sabem eu tive a Ninha, Santa Ninha, que tá em todas as vinhetas Foram quase 16 anos com a Ninha, praticamente 16 anos Neto, tu sabe da Ninha né? Quando eu perdi a Ninha, eu meio que prometi pra mim que eu nunca mais ia ter animalzinho nenhum, entendeu? Realmente, eu só tive a Ninha, galera. Foram 16 anos com a Ninha. Eu ainda sinto falta da Ninha. Mas, quando veio a notícia dessa coisinha bonitinha aqui, eu fiquei receoso. Eu fiquei, pô, será? Será que eu vou me adaptar? Nunca tive um cachorro é completamente diferente de gato, pelo que eu tô entendendo. Mije em qualquer lugar, tem que ficar dando um esporrinho peito, né? Aquela mijada na cama ontem foi foda. E a gente tinha acabado de comemorar um cocôzinho no tapetinho, nego. Não, não adianta querer meter esse papo acima de mim, não. A gente tá aqui gravando. E, e, e ele foi... E, e é diferente, galera. É completamente diferente. O bichinho é completamente dependente de mim. Né? Da mãe, que tá aqui também em casa. Tá me ajudando a cuidar dele. A mãe tem experiência mais com o cachorro. Aí tem que botar comida. Pelo menos você pode ver aí. O editor vai estar tá botando em snapzinho dele pedindo comida com o baldio. Alguém acordou passando fome já com a vasilha pedindo comida, água. Ô, Que que tu quer? Hum? Tá aí só na fila da distribuição. Ele já ganhou o primeiro brinquedinho, que foi esse Pikachu aqui. Ele, ele não ganhou, ele escolheu pra ele, ó. Vai, pega ele. Ó, o Pikachuzinho, isso. Isso, já sai a luz Então, eu não sabia o que comprar, eu fiz uma listinha básica E eu espero que você tenha mais ou menos uma base do que comprar quando tiver o seu primeiro cachorrinho que nem eu aqui Eu acho que a primeira coisa, eu já abri aqui a primeira caixa É a caminha Ele tem que ter a caminha dele, sacou? Aqui tu tá Presente Presental Fala aí Vamos ver se tu vai gostar da caminha Já vou botar aqui assim, nego Sobe aí, fala aí, deixa eu botar aqui Padrão, vamos ver se tu já, já, já, já, se sentiu confortável aqui? Hein? E aí, sou? Boa, não é? A cama é confortável, porque o bichinho precisa dormir. Isso daqui, eu acho que... Eu vou até abrir aqui, porque eu não sei como é que é, meu. Ó, tem uma faca aqui, você fica longe dessa faca aqui, Nio. Ó, pá. E bora, porque tu pega a fraldinha... Bota aqui assim, ó. Toma ele, Toma ele, tá se assustando aí, Tô. Bota a fraldinha aqui dentro, ele vai fazer um xixizão e vai cair. Eu acho que é assim que funciona, entendeu? Tu já tem o um Pip-Dog, aqui é pra fazer xixi cocô, tá? Não, não adianta mim olhar com essa cara, não. Vocês estão vendo já a legenda de tudo que o Tantan tá falando aí, entendeu? Aí, pronto. Vamos ver, vamos ver. Ih, aqui começou o bagulho, hein? Nós temos um sapinho gordão. Olha esse daqui. Esse é porque eu, eu, eu comprei três brinquedinhos. Esse daqui é um dos primeiros que eu comprei: Sapinho Gordinho Master. Deixa eu tirar a etiqueta. Então, tá cuidado com a faca aí. Né? Não quero você brincando com faca nem de explosivos. Entendeu? Sapinho Gordinho. Esse aqui é o primeiro. Esse tu gosta, né? Ele faz tipo um barulhinho. Ó, ó, ó. E aí? Boa, moleque, boa! Sapão, gostou do sapão, nego. Chega aí, nego, chega aí que eu fiz aqui um espacinho aqui pra tu! Aí, na moral! Dá o um pato, vê se não tá show! Hã? Ah? Só tá um pouquinho escuro. Deixa eu ficar aqui do teu tamanho. Só tá um pouquinho escuro, galera. Mas aqui vai ser o cantinho dele. Botei a aguinha aqui. Raçãozinha. vai ficar por enquanto aqui. Os brinquedinhos Então aqui show, ó. E bota aí nos comentários qual que ele vai gostar mais Ó o oh, burguinho o oh, burguinho, o oh, burguinho, o oh, burguinho Pega o burguinho Pica Ó oh. E aí? Qual vai ser? Tu vai crescer rapidinho, né? Não, Tatã, vem! Tatã, onde é que tu tá, né Tatã Achei! Achei que tá aí, né? fazendo um bastoninho Cadê? patinho Bebeu a água todinha já Vem pra cá, vem pra cá! Isso. Bora falar pra galera por que você tá com cosplay de, da Tantan Joy, da enfermeira Joy. Hein? Hein? Hein? hein? Cozinha, tô, tô esquecendo de mim! Me... Ih, mas na né, tá fazendo o que aqui, nego? Né? Tô aqui brincando com o Tantanzinho aqui. Eu conhece o. Ih, Tantan, o que, que foi, nego? Né? Ah, é! Ô, Bunirra. Né, ah, ele caga, faz cocô, ah, nego. Eu não fiz cocô, não, Atal. Tá. Tô aqui com o Tantan. Ah, ah. Tá não, né, nego? gente ah, tá falando que não. É, neguei aí, como é que faz? De, ele deve continuar aqui no canal? Hum? Pedi pro pessoal botar nos. Isso aí, eu tô ligado. Bom, vocês estão vendo aí, vou botar então uma facecam. Eu tô aqui. Aqui, ó, tu pote. Fica com o pote, vai. Isso, brinca com o pote que tu tava cheio de negocinho com o pote. Boa, ficar na moral aí, né? Uma fez um copo tatão e outro por um ratão. Não, vamos, vamos, vamos começar aqui logo. O que, que a gente tem que começar, né? Eu não sei o que diabo o que tem que fazer aqui. Eu não sei de que é que o jogo. Sacou? E aí, tantão, de que é o jogo, né? Hã? Saiu da caminha, foda-se. Eu esqueci de falar o porquê do esparadrap. Porque a orelhinha dele caiu, tava parecendo um Hang Losezinho. O editor tá botando aí como é que tava no vídeo. Aí o veterinário foi falou pra botar as orelhinhas pra ficar aqui nem do ratão. Entendeu? Em pé, aí uma ajuda a outra. Por isso é uma cruzinha, porque ele é o Tantan de aí, né? Fala aí, cara. Larga meu pé, velho. Larga meu pé, velho. Por que que ele ficou esse negócio de pé? Aí, ó. Tantan, sem palhaçada, hein, rapaz. Fala aí, meus queridos. Ratão aqui. Esse daqui é o Rodrigo. Fala aí, galera. E o que que acontece? Ele é o adestrador do Tantan. Explica aí o que que você tá fazendo aí, né? Então, hoje o que que a gente tá fazendo? O primeiro contato com o Tantan, eu tô induzindo ele ia pegar a ração na minha mão para eu conseguir induzir alguns comandos dele, o centro, o chamado, a pata. E aí com isso eu vou conseguir jogar nas situações do do dia a dia. Então essa é a primeira orientação em relação a, a direcionar o que ele vai poder fazer ou não ali. E uma maneira dele chamar, ele vai ver que com determinadas ações e atitudes que ele tiver, ele vai chamar a nossa atenção. Então ele não vai destruir mais seu fio, seu sapato, suas coisas. Ele vai ver que ele tem um comportamento bacana, ele vai conseguir chamar a nossa atenção. É, ele tá te obedecendo aí porque você tá dando, deixa eu dar um foco aqui, ó. Ele tá sendo vendido, né? Tá sendo vendido, é. entendeu? O Tantan -tan adora a ração dele. Aí no caso, ele já tá sentando, ó. É, já tá induzindo vai, o central. Aí você joga pra trás assim a raçãozinha e puf, Já senta. era, dando na boca dele, ó. Aí vamos embora. Olha lá. Olha lá. Tá, tá de pezinho nas tá quatro de pézinho, patas. Okay. Levantei um pouquinho aqui, ó. Meteu a bunda no chão. Libero pra ele. Boa! Aí, já tá sentando já, né? Vamos ver a pata, ó lá, negão. Ó lá! Ó Pô, Beleza. caraca, na primeira aula já dando a patinha? Seu filho é ninja, velho. Olha aí! Olá. Cadê de novo? Mas a patinha Amar. é pra quê? É pra abrir a mão, né? A patinha posiciona a mão do lado do focinho dele. Para ele... Aí, pra no ele... caso, ele tá botando a patinha pra poder tirar do focinho. Ele tá pegando... Ele tá indo com a patinha pra pegar a ração da minha mão. Aí, eu libero pra ele a ração. Ah... Tá ninja, né, Tanda? Caramba, ó. Não sei, sacanagem. Tem o um que? Tem uns. Não tem 15 minutos que a gente tá fazendo isso aqui. O bicho já tá me rolando. A meta. Deixa eu te explicar a meta Qual desse é treinamento. Meta? Vamos lá. Eu não sei quantos vídeos vai ter com o Rodrigo. Se você quer seguir o Rodrigo, que é dica do Rodrigo, já tem aí na descrição as redes sociais dele. Fala um pouquinho do seu trabalho aí, Rodrigo. Você tem um canil? Qual o esquema? Eu tenho também um canil de Spitz alemão e Lula da Pomerânia e Bulldog francês. Quer entrar em contato? Quer resolver o problema do seu cachorro? Tem, tem coisas que são muito simples aí. que os donos, por falta de informação, que acaba complicando um pouco. Tem um probleminha que seu. Qualquer animal, gato, cachorro, peixe, papagaio, meu, entre em contato. Entre em contato mesmo. Ele me mandou uma big aula pelo WhatsApp, assim. Eu segui tudo, sem sacanagem. Resolveu bastante os problemas que a gente estava tendo. Mandei uns 20 minutos. Aí, não foi 20 minutos, não. Foram, 20, foram mais ou menos uns 30 áudios. Não foi minutos, não. Foram. O negócio tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem é feito, fazer foi, bom, fazer foi bem, bem feito, eu não sabe? vou mentir pra você não. Exatamente. Mas é o seguinte, vamos lá, a meta, é o editor tá até botando, é aqueles cachorros que ele fica paradinho e a gente equilibra comida no focinho dele. Tá fio. A meta é essa aqui no canal, entendeu? Se não conseguir, aí é culpa do Rodrigo. Se não conseguir, o Tantan vai me mandar embora. Né? Vai mandar embora, e aí, ô Tá, vai ou não vai? Né, rapaz? Ele vai, ele vai, ele vai Então vamos lá O negócio é eu trabalhar aqui também, não é só Rodrigo não Vou... Cadê a moral do seu pai com você? Ó Levanta um pouco a moral Levanta, mão. calma aí, eu tô dando só pra Aí, joga pra trás, joga pra trás Sentou? Sentou Boa, agora o que que tá acontecendo? Eu não tava conseguindo Ó. dar Ó, de novo, de novo De novo Ó lá, bunda no chão Vai Não foi. Fala pai, você tirou meu foco Eu fala. tirei o foco, vai Ó, dei minha vez agora, vai! Tantan aqui, ó! Ó, direciona ele aí. Aí, vai. ó, ó, joga pra trás, sentou. O negócio é empurrar mesmo, dá aquela empurradinha, né? Calma aí, não, não, calma aí meu dedo, porra, não tem mais ração aqui não. Calma aí! Calma aí, cara! Vai, senta. Isso! Tantan, vai cá! Ó, aí, Tantan, aí sim, ó. Qual oh, é o esquema do brinquedinho? Então, Dá pra trabalhar não, com brinquedinho? Esquema do brinquedinho não, mas o, o, o legal assim, quando ele interagia, que o cachorro é muita associação, né? Que nem eu te falei, ele não sabe que 2 mais 2 é 4, mas ele sabe que na, na quarta vez acontece alguma coisa. Então, tudo que acontecer aqui, que ele não estiver fazendo de errado, o que que ele fez agora? A gente tá conversando, ele, ele foi, foi lá... Ele foi lá e pegou o brinquedinho. Preso. Porra, é isso aí, Tantã, muito bem. Valorizar tudo Valorizar. Gente... Isso aí. Pega o Pikachu, pega. Vai, mata o bicho aqui, vai. Quer mais ração não? Aqui, ó. Tá! Oh. Aí, moleque. Agora só falta o lance da patinha aqui, assim. Claro, vai, vai que você tem que conseguir. Aqui, vai. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Do lado. Você tá aqui. montando muito pra frente. Aí segura a ração aqui com Ó, põe no centro e põe aqui, ó. Ó. Põe bem aqui, ó. Ah, aqui, ó. É bem do lado. Ah, aí, ó. aí, ó. ó. Põe ah. um pouco mais pra cá, ó. Somente. Ele roubou todas as rechações. Yeah oh, What's up